Fala pessoal eu me chamo Felipe e eu tô aqui hoje para poder trazer uma novidade super especial para você que é usuário do Reft e que deseja melhorar a qualidade e o aspecto visual e profissional dos seus projetos através de uma biblioteca de conteúdo eu tenho o prazer de estar apresentando para vocês aqui o pacote premium de famílias Reft é um pacote simplesmente sensacional é um pacote de famílias renderizadas para REFT, que com certeza vão agregar qualidade e fotorrealismo na renderização do teu projeto. O pacote atualmente ele contempla blocos de vegetação, mobiliário, decoração, área externa e principalmente texturas para que você possa agregar mais profissionalismo aos seus trabalhos. E falando em projeto, eu tenho aqui um projeto aberto para poder mostrar para vocês A qualidade dos blocos que nós utilizamos aqui no nosso trabalho Então vocês podem ver que mesmo eu sem estar com o meu projeto renderizado São de fato blocos de qualidade E eu já renderizei algum aqui desses blocos E eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar aqui com vocês Tá bom? Esses aqui são os blocos renderizados Tá? são blocos de decoração blocos de mobiliário, blocos de vegetação de área externa e que com certeza sem dúvida alguma vai agregar muita qualidade aos projetos de vocês então eu te convido hoje a adquirir esse excelente pacote pacote premium de Famílias para Reft porque com certeza ele vai agregar muito nos seus estudos, ele vai agregar bastante nos seus projetos, ele vai agregar bastante na tua vida profissional, ok? Então é isso, valeu, forte abraço.